Ajuda ela. Vai cair. É Obrigada, Manuel, querido. Ah, o gente claro. quente Nossa, é Boa noite, querido. Obrigada mano, por linda vou... temporada. Tá, mano... Obrigado. Está ao vivo. Está ah. tá ao vivo, Manuel. É Boa noite. Estamos ao vivo. Comigo. Contigo. E com Deus, meu nome é Vangélica. E esse é o meu sensacional programa O Artista na Intimidade. Hoje, surpreendido em sua mansão, para júbilo de todos. Ah, ele, o meu, o seu, o nosso, ídolo, mito, varão valoroso, bem Silver! Que é muito grande Eu não cheguei tchurum, tchurum, tchurum. Tchurum, tchurum, Bom dia, Ben Silver Vamos <risos> levantar Essa cabecinha E mandar uma mensagem à sua imensa legião De fãs fiéis. E das fãs, é uma agradabilíssima surpresa recebê-las aqui, na minha cama! Cama! Ah, Mais na sua cama! coisa eu posso garantir para fãs Ele é abençoado hum, Saldado Ele que sabidamente, um bom rapaz Muito sério, muito desforto E muito bom filho o ídolo gostaria de nos apresentar agora Ela Não minha Não sua Mas só dele A senhora é sua mãe A mãe do rei Vamos conhecer a rainha Mamãe Senhora <risos> <risos> O outro. Agora bem, Silver. Eu gostaria de saber quem é essa pomba gira. Ah, explica para suas fãs. Essa daqui é a minha mamãe. A sua mamãe é a falecida. Ah, força guerreira. Ah, Tudo que a televisão não viu, eu vi! Vou te dar uma Angélica Mas o que é que é isso? Eu não... Evangélica? Eu não sou... Evangélica! Eu sou Neo. Bem... Evangélica, sim a pinta esconde, a pinta esconde Escondeu? De joelho, demônio De joelho, senão vai é assim mesmo, hein? eu vou fazer um descarrego com você agora Vem cá, querida Quem é você? Será Maria Quitéria? Será, será Ou será Maria Mulambo? será Dília. Será? Quem é você? Oi, meu nome é Betina, Eu tenho 22 anos. E um milhão e quarenta e dois mil reais de patrimônio acumulado. Será? Será? será? será? será? Privilegiada! <risos> <risos> Veio do camarote? <risos> <risos> Privilégios? Cristão. Mas se o meu pai me fez loira, natural, ou se ele é presidente e quis me dar uma embaixada de presente, é porque eu, eu me, me, me, me re Escuta, querida, vamos retomar a cena do começo? Senão você vai perder seu próximo papel de loura! Mas ser cidadã no Brasil dá muito trabalho! Eu não consigo postar uma foto bem bonita de biquíni! Olha só! A gente também passa perrengue, viu? Vieta! Extra! Ben Silver é casado! É isso mesmo. Ben Silver é casado. Casado e em bacanal. Quero fazer uma enquete com o público aqui presente. Vocês, fãs, luz da plateia. Vocês, fãs, não condenam ou condenam essa atitude traiçoeira de vosso rei casando-se numa orgia sem vossa autorização? Sim ou não? Fim. Se condenam? Fim. Sim. Condenam? Sim. Não! Sí? Condenam! Sí? Tá dizendo que não condena só sí? porque tá vendo oficina, né? Vamos ao resultado! Segundo o Ibope, 99,9% condena! É o povo que faz um ídolo, Ben Silver! É o povo que ele pertence! A César! O que é de César? Com raios e trovões! Oh, Alto lá, devil. Alto lá! Meu Deus! Mas o que é que tá acontecendo aqui? O oposto de um teatro conservador, com certeza! Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Quem são os artistas que fazem benfeitorias e orgias em teatro? Veja ainda no Globo Repórter dessa noite Anjo Desvente Caso de Amor entre Ben Silva e Wilson Witzel Eu não Oh, gente, pera, pera, pera, só um momento! Isso tudo é um equivoco! Uh. Uma balbúrdia. Como assim? Ben Silver casado, na orgia? Imaginem se capaz de uma coisa dessa? Ei, Espera aí! Cala a boca, mole! Escuta aqui, ó, você deve ter feito confusão, cara! Eu? Claro, porque essa daqui é... A família de Benedito! Família. família? É claro, é essa é a família! Acho que ainda não é bastante família! Isso é família... Até demais! Um beijo na família, na milícia, nas finanças, que heróis, aproveita pra também mandar lembranças, meu caro general. Fudeu. Extra! Extra! Desmentido o casamento bacanal de Ben Silver. Essa orgia é sua família. A nova, nova família, família brasileira! Pera, eu adoro e respeito uma família brasileira. Escuta aqui, o Carlos! Oh. Flávio! Eduardo! E Michele! Oh. Vocês nunca mais me façam uma coisa dessa? Vocês sabem quantos reais essa pornografia transquilombola em HQ me custou? Quantos? Vocês estão vendo? É isso que a imprensa faz. Vive me pressionando! Vocês da imprensa têm que entender o seguinte! Que eu, Johnny Bravo, ganhei porra. Eu ganhei porra. <risos> <risos> uh -huh. Nossa. A primavera é quando escuta a terra Aceita a música da paixão A primavera é quando ninguém mais espera you